Matando antes de bandidos, tiras e tiros, tirando vidas, bactérias e vírus. Tem registro no Egito Antigo, 10 da época de 3 Depois do tempo de Hermes, já tinha tempo de Hermes, Rapos de Lucifer, já tinham Germes Tudo viraliza bem antes dos apps, Não é que fez a e é que trouxe os vermes. Quem arca agora? Dizem que nós estamos na mesma barca agora, só se for Titanic? Rico tem bote, pobre que boy, nego afoga, eu sou que toca violino E o pobre se ferra, venha falar, se aqui a doença deixou a situação igualitária Em áreas como a do Tio Bill de quem viu Tio tipo que o Bill morrer na Candelária Apanha a culpa na Ásia, o patrão condomínio tem higiene precária A multidão no ônibus desassistidos pela vigilância sanitária Persuadidos pela ganância monetária Você pede pra sair, sua vó com dó libera Ela cede com isso aí o Covid só lidera Se o convite é pra sair, amigo, só se nega, se ele é mesmo seu seu amigo, ele nem vocifera. Se tem filho, pensa nisso, pois a ele pega. Sem sintomas me espalha tipo pode serra. Sem um bom sistema imune, sua avó é berna. No sistema de saúde, sua avó é interna. Yeah, escute sua voz interna. Só sai pra ajudar, ou e só espera. Mamãe já foi pra luta, vovô já foi pra guerra vivo, viu, e viveu o caralho. se não fode merda.